novos trabalhos a serem feitos uh, com base no Conta-me Histórias, ou seja, isto é a melhor coisa que, que o Prémio Arquivo de Pt poder originar, é uma nova ferramenta valor acrescentado que agora outras pessoas usam para criar outras ferramentas em cima dela. E o Ricardo vai falar sobre o conta Histórias, como é que o Conta-me Histórias tem evoluído e eu não lhe tomo mais tempo. Ricardo, muito obrigado por teres aceito o nosso convente, convite e o microfone é teu. Bem, isso do convento, agora não convido, o convento faz-me adorar o convento de Cristo. Um, já vou perceber porquê. Olá, boa tarde. Eu, antes de mais, queria começar por agradecer o convite que o Daniel e o Ricardo fizeram para estar aqui hoje. O prazer é meu, não é, Daniel? O prazer é meu de estar aqui para vos falar do, do, do, do conta Histórias. É mais uma sessão do, do, do café com o arquivo.pt. Eu devo confessar que eu nem sequer sou apreciador de café, uh, portanto eu nem sequer cheguei a entender muito bem porque é que este convite me foi realizado. O Daniel talvez não soubesse, não soubesse esse pormenor acerca de mim, já conheço o Daniel há mais de, há me, mais de 20 anos, como ele disse, em, em longas batalhas. Não é? Para os que ainda não me conhecem, o meu nome é, é Ricardo Campos, eu, eu sou docente do Instituto Politécnico de Mar, investigador do, do Inescotec, no, no Porto, sou colaborador também do Centro de Investigação no Instituto Politécnico de Marca, o Centro de Investigação em Cidades Inteligentes. Até durante os próximos minutos, tal como o Daniel já equivocou, vou falar-vos do, do Contamos Histórias, que é uma ferramenta que permite a criação de narrativas, narrativas temporais a partir de notícias preservadas pelo arquivo.pt. Obrigado aos presentes que, que nos estão aqui a, a seguir e aos ausentes que mais tarde vão poder ver isto através de outras plataformas. Eu espero que gostem desta viagem pelo, pelo passado das notícias portuguesas que eu aqui uh, vou trazer. Então, como o Daniel referiu na introdução, nós fomos os honrosos vencedores uh, do prémio Arquivo.pt 2018, um orgulho para nós termos vencido este prémio na altura. Desta, parte, desta equipa fazem parte outros quatro elementos, um, o Ariane, um, o Vítor, o Alípio e o Adam. Como o Daniel disse, o Daniel é um dos, eu diria, um dos nossos embaixadores, Eu conto Histórias, nas imensas entrevistas que o Daniel dá, ele tem sempre a oportunidade de referir o um, Contamos Histórias, eu diria aqui que o Adam é o nosso embaixador no Japão, ele pertence à Universidade de, de Kyoto e colaborou connosco neste projeto, que é um projeto que já tem uh, alguns anos. Então, como eu vos dizia nos, nos próximos slides, eu vou-vos falar do, do Contamos Histórias, vou começar por falar da história deste projeto, ou seja, das motivações uh, que estiveram por detrás do desenvolvimento do Contamos Histórias, uh, da arquitetura, esta naturalmente será uma parte um pouco mais técnica, ainda assim não se preocupa, não vai ser demasiado densa, e fim desta primeira parte da apresentação. Vou-vos mostrar o que se pode fazer, então, de forma mais específica com o Conta-me Histórias, incluindo uma análise acerca, ou pelo menos relacionada com o covid 2019 E por fim, vou terminar depois a apresentação salientando as principais contribuições deste projeto, e depois estarei disponível, obviamente, para, para a fase de, de questões que acharem pertinentes. Então, como, é, como é do vosso conhecimento? Ao longo dos últimos anos assistimos um aumento exponencial uh, do número de utilizadores, os utilizadores da internet um pouco por todo o mundo. Um, todos os dias novas páginas web são, são, são adicionadas, com uma variedade de conteúdos, incluindo artigos no, noticiosos, que é um pouco aquilo que nós trazemos aqui no, no, no Contamos Histórias, e criando assim novos desafios àqueles que pretendem entender a narrativa histórica de um determinado de um determinado tópico ou de um determinado assunto. Portanto, vivemos numa sociedade em que publicamos cada vez mais conteúdos e um tal volume de dados coloca naturalmente imensos desafios aos utilizadores e torna praticamente impossível, ao comum dos mortais, no qual eu, todos nós nos incluímos, portanto, como eu dizia, praticamente impossível, aos cidadãos, o acesso à gestão, à memorização da informação ao longo do tempo, sem recurso, de alguma forma, a ferramentas auxiliares. Portanto, diferentes estudos têm apontado ao longo dos anos a importância de preservarmos a história e as histórias da, da web. 2% aproximadamente dos websites desaparecem todas as semanas e 8% dos URLs ao final de um ano. E uma pessoa que nós bem conhecemos, o Daniel, nas várias apresentações que ele, que ele faz, e que eu já tenho tido a oportunidade de, de ver algumas dessas apresentações, o Daniel foca sempre que 80% das páginas web mudam passado um ano, que é um, é um valor verdadeiramente uh, estratosférico. E, obviamente, se nada for feito para preservar essa informação, ela acaba por, por se perder. Isso não deixa de ser bastante curioso, se pensarmos, como o Daniel costuma apontar nas suas apresentações, que os nossos antepassados foram capazes de preservar a informação e trazê-la até aos dias de hoje. Temos acesso a livros bastante antigos. No entanto, é bem provável que não tenhamos informação de há 15 anos atrás. Informação digital, neste caso. Até aí surge um pouco o arquivo.pt, que é... Como, como ainda há pouco falávamos com o Ricardo, é uma das principais infraestruturas de preservação de, de páginas web um, a nível mundial e que um, devemos ter um orgulho de, de ter uma infraestrutura destas em, em Portugal e ao nosso ao, ao nosso dispor. Um, Ora, em 2018, como é provavelmente do vosso conhecimento, o Arquivo.pt decide lançar o prémio, a primeira edição do prémio do Arquivo.pt. As APIs já existiam, mas na altura houve um, uma grande publicidade associada ao, ao, ao evento e, e passámos a ter o acesso, já, já era gratuito na altura, o acesso às APIs. E de alguma forma esse foi o impulso que também faltava para o desenvolvimento deste projeto. E, tal como todos os projetos, também o conta Histórias, tem a sua própria história. De alguma forma, essa história eu diria que é relacionada com a minha passagem pela divisão de uma empresa, que era uma empresa da Sonai, da Tabular que agora já não existe, foi recentemente vendida, que era o Edu Consulting. E nessa empresa eu trabalhava com dados ao longo do tempo. E foi, de alguma forma, ganhei esta apetência pela dimensão temporal e pela análise de dados, não só pela análise de dados, mas também pela análise de dados ao longo do, do tempo. E é mais ou menos nessa altura que eu achava quão, quão útil seria ter uma aplicação que permitisse às pessoas entender de uma forma fácil a história de um evento. Por exemplo, as contradições de um político, uma ferramenta como ao contamos Histórias hoje em dia permite eh, isso, e auxiliar os jornalistas, por exemplo, no seu trabalho de preparação para uma entrevista, o acompanhamento de um caso judicial ao longo do tempo, ou de uma crise financeira, como é o caso do Troika em Portugal. Que aqui é refletido nos resultados do arquivo.pt. E, portanto, estava dado o um mote em 2018 para que pudéssemos concorrer aos prémios arquivo.pt. Uh, o, o lançamento do prémio acaba, por coincidência, por coincidir, para o polionasmo, com a realização de um projeto de investigação científica que estávamos a desenvolver, o FOREIS, e, e que, entretanto, terminou, e que estava relacionado com o setor dos mídias digitais. Pelo foi apenas uma questão de unir a equipa que eu já vos falei anteriormente no, no, no segundo slide e pensar como é que poderíamos resolver este problema, ou seja, gerar automaticamente um timeline a partir de um dado tópico. Hum, portanto, em, em função da quantidade de enorme de dados produzidos hoje em dia, as timelines assumem naturalmente e cada vez mais um papel que nós podemos dizer que é fundamental para o entendimento de um determinado tópico, de um determinado assunto e são usadas por quase todos os players, desde o Facebook, Google e para aí fora, mas também pelos próprios mídia e inclusive pelos mídias nacionais que encontram neste tipo de ferramentas uma alternativa gráfica à apresentação dos dados textuais. A imagem que aqui vos apresento foi retirada de uma timeline uh, que o público uh, disponibilizou há, há pouco tempo, acerca da privatização da, da, da TAP, um, um tema que nos é, ainda nos dias de hoje, uh, bastante, bastante caro. Um, isto, uma, esta timeline mostra todo esse processo com inícios nos anos de uh, 1991. De uma forma formal, nós podemos definir o um problema da seguinte forma. Portanto, dado um termo de pesquisa e um período de tempo, gerar uma timeline com uh, datas relevantes e títulos noticiosos. Portanto, isto pode ser visto como um processo de sumarização de dados ao longo uh, do tempo. Uh, isto em inglês significa timeline summarization e na comunidade científica há um conjunto de pessoas que trabalham um, com este neste tipo de, de projetos. Portanto, para resolvermos este problema, nós aplicámos uh, princípios de extração de keywords para, dessa forma, calcular uh, headlines, ou seja, títulos relevantes pertencentes a um determinado uh, período de tempo. E de uma forma bastante, bastante simples, nós podemos ver aqui qual é que é a arquitetura que está por detrás do nosso sistema. Portanto, como input temos naturalmente uma query, Portanto, uma query é simplesmente uma, uma interrogação que nós fazemos no sistema, pensem em, em todas as pesquisas que vocês fazem, por exemplo, no arquivo.pt, ou no arquivo.pt, ou mesmo no, no, no Google. E portanto, dada essa query, vemos no primeiro passo obter um conjunto de notícias uh, através, cá está, da API uh, do uh, arquivo .pt. Portanto, da API que o arquivo .pt, uh, facultou à comunidade e, que nós fizemos, e da qual nós fizemos uso. Uma vez com, com, com os dados adquiridos, uh, entra em execução o nosso algoritmo, que passava por identificar quais é que eram os intervalos de tempo mais significativos, estamos a falar de notícias que abarcavam cerca de 10, 12, 13 anos, e portanto era necessário entender dentro desse período temporal quais eram os períodos de tempo mais significantes, e depois dentro de cada período de tempo tentarmos entender qual era o conjunto de títulos, de headlines dessas notícias, que seriam mais relevantes de mostrar ao utilizador, para não o assoberbarmos com demasiada informação. E por último, a fase da apresentação dos resultados, podem ver aqui uma, uma, uma, uma representação gráfica daquilo que acontece, portanto temos vários intervalos de tempo determinados pelo algoritmo, para cada intervalo de tempo um conjunto de, de títulos. Portanto, de uma forma um pouco mais detalhada, posso dizer que usámos então no processo de aquisição de notícias a API do arquivo, nos intervalos de tempo um algoritmo de detecção de picos, na ponderação dos títulos, o EA, que foi um algoritmo também desenvolvido por nós, que é um, um extrator de palavras relevantes, e depois apresentámos os resultados através de uma, de uma timeline. Ora, precisamente como eu dizia, o primeiro passo da arquitetura é a aquisição de notícias com recurso à API do arquivo. Portanto, usamos esta API para aceder em tempo real e de forma paralela às notícias, a um conjunto de notícias que o arquivo coletou ao longo dos anos. No caso concreto do Contamos Histórias, nós selecionámos 24 fontes. Até é importante notar que não estamos na presença de uma coleção fechada, ou seja, nós coletamos os resultados uh, em. Que, que, o, que o arquivo nos devolve, como julgo, será do conhecimento também de alguns dos presentes uh, nesta, neste Café com o Arquivo. Um, o arquivo.pt uh, tem por hábito disponibilizar os conteúdos uh, um ano uh, depois e, portanto, uh, no, uh, no final do ano 2020 ou inícios do ano 2021, quando disponibilizar todos os conteúdos do ano anterior, o Conta-me Histórias Nesse Preciso Momento passa a, a, a refletir também esses uh, conteúdos, portanto é um processo que é automático, que inclusive não tem qualquer intervenção do nosso, do nosso lado. Okay? Uh, portanto, como eu vos dizia, nós uh, obtemos então as notícias e recorremos à API do arquivo para uh, devolver para obter essas notícias. E no próximo passo, a única coisa que fazemos é a aplicação de um algoritmo que detecta os intervalos de tempo mais relevantes. A figura que eu vos aqui trago, de alguma forma, reflete para, uma hipotética, para um hipotético assunto um conjunto de períodos de tempo que o sistema determinaria como relevantes. Neste caso, seriam cinco períodos de tempo, imaginem, para a query, para a pesquisa a troika em Portugal. E o que nós agora queremos é devolver apenas, para cada um destes períodos de tempo, devolver apenas o conjunto de headlines, ou seja, de títulos, que são efetivamente relevantes para o utilizador. Estamos a falar numa devolução de cerca de 20 a 30 títulos para cada período temporal que o sistema consignou como sendo uh, relevante. Para que isso aconteça, uh, recorremos então ao IEIC, como eu disse, é um extrator de palavras relevantes também desenvolvido pela nossa equipa, e com a utilização do IEI que nós conseguimos atribuir uma pontuação a cada título em função dos termos que compõem o, que compõem o título propriamente, propriamente dito. Okay? Um, pronto, isto tem alguma matemática envolvida por detrás que eu obviamente não vou, não, não vou explicar aqui. É um algoritmo que, que já foi desenvolvido há algum tempo. Eu faço aqui apenas eventualmente uma uma pequena paragem nesta apresentação uh, do conta Histórias, para vos mostrar um pequeno vídeo acerca do do, do EA, uh, e para entenderem o que é possível fazer com esta, uh, com esta ferramenta, é um vídeo de um minuto e, e qualquer coisa. Portanto, é uma ferramenta que inclusive também está online. só para vos dizer então que uh, esta uh, ferramenta pode ser utilizada, ela está também online, tem como input, como objeto de entrada, um texto e nós com esta ferramenta conseguimos extrair quais é que são as palavras mais relevantes. No fundo nós utilizámos o IEIC, fizemos uma adaptação do IEIC para o projeto conta Histórias, o input neste caso não são textos, são títulos, e, dentro desses títulos todos com que alimentamos tema, o sistema, o IEG tem a capacidade de determinar quais são os títulos mais relevantes de mostrar aos utilizadores. Como eu dizia, isto não é propriamente um projeto, um projeto recente. É um, todos os projetos de investigação, como é óbvio, demoram o seu tempo a desenvolver. A oportunidade que surgiu de concorrermos ao concurso do Arquivo.pt em 2018 teve um pouco a ver também com o facto de coincidir com a conclusão do projeto do IEIC na, na, na altura, e que entretanto também já teve uh, outros uh, desenvolvimentos. Continuando aqui nesta fase da arquitetura, a apresentação dos resultados como eu vos, uh, a referia, podemos construir uma narrativa temporal do tópico uh, em questão. Portanto, esta era a primeira parte que eu vos queria mostrar, uh, como é que como é que funciona por detrás uh, o, daquela interface gráfica que nós todos temos acesso quando uh, uh, trabalhamos com o conta histórias esta é a arquitetura que está por detrás do nosso projeto e eu diria que por aqui termina a primeira parte da apresentação a segunda parte que inicio agora uh, Vou mostrar-vos um pouco a forma possível de interagir com o Conta Histórias, é uma, uma parte mais mais gráfica, mais user friendly e que conta uh, como é que nós podemos fazer pesquisas no Conta Histórias. Okay? Portanto, como eu vos disse, o Conta Histórias é um projeto de investigação, é, é gratuito, beneficia também da gratuitidade oferecida pelo Arquivo.pt no acesso às notícias que o Arquivo coloca, coleta ao longo dos anos. Nós disponibilizamos online, através do endereço que aqui estão a ver. Uh, na, na primeira página do conta Histórias, é possível observar um conjunto de queries que exemplificam a utilidade do, do projeto. Estas queries são feitas uh, uh, naquele preciso momento. Na verdade, nós estamos a fazer caixa, o que quer dizer que elas foram feitas uma primeira vez e os resultados foram, foram guardados. Bem, tem a vantagem, obviamente, de tornar... Uh, a devolução dos resultados mais rápido e, por outro, não estar sempre a fazer uh, chamadas ao arquivo .pt, o utilizador, no entanto, do Conta-me Histórias tem total liberdade para, de uma forma, à Google, como se costuma dizer, efetuar a pesquisa pretendida nesta caixa que vocês aqui estão, uh, que aqui podem observar. Uh, no caso que eu aqui trago puramente como como demonstrativo, eu, eu vou explorar os resultados relativos à pesquisa troika em Portugal, que era a pesquisa que eu já tinha mostrado anteriormente um, no, no, no contexto do arquivo.pt. Um, como vocês podem observar aqui, os resultados podem ser explorados por aquilo que nós designamos como uma narrativa uh, ao, longo, uh, ao longo do tempo. No fundo é uma timeline horizontal, também temos a possibilidade de ter acesso a uma timeline vertical e depois para um conjunto de termos relacionados como aqui podem observar uh, também vamos uh, mostrar aqui onde os utilizadores têm acesso a um conjunto de palavras mais relevantes relacionadas com uh, com estes tópicos uh, O interessante aqui, portanto, aqui estamos a ver um, um período de tempo que medeia entre 16 de janeiro de 2011 e 26 de setembro de 2011 e temos então uh, alguma informação importante Primeiro quando fomos buscar a informação ao arquivo.pt, coletámos 10.762 uh, páginas, páginas encontradas. Obviamente não há nenhum utilizador que ler essa informação e é aqui que o Contamos Histórias uh, tem a sua principal intervenção no processo de seleção, dentro deste período temporal, dos títulos que são mais relevantes. Veja-se aqui, regresso da Grécia aos mercados depende da ajuda a Portugal, Troika começa a negociar com o governo no início de maio, Teixeira dos Santos, na altura Ministro da, das Finanças, apresenta plano da Troika esta quarta-feira. Aqui uma relação também com o Parlamento da, da, da Finlândia. A Finlândia aprova plano de resgate a Portugal. Portugal deve pedir ajuda ao FMI, portanto isto de alguma forma uh, mostra todo o processo uh, que levou à concessão deste pedido de auxílio uh, ao, ao FMI. Uma referência inclusive é um banco que entretanto já não existe, que é o, o BPN, Uh, Troika em Portugal vai ver que o país já aprendeu com a uh, Grécia, que, como todos se recordarão, também foi intervencionado. Uma das situações interessantes é que o utilizador pode clicar em qualquer um destes headlines, em qualquer um destes títulos, e ter acesso à página preservada pelo arquivo.pt. É importante ter em conta que, muito provavelmente, esta página já não existe na web convencional. Portanto, ela existe unicamente em função da equipa do arquivo .pt, de forma automática, é óbvio, coletar este tipo de, de páginas, oferecendo aos utilizadores, portanto, a possibilidade de, de alguma forma, viajarem eh, no passado e ter acesso desta feita, não só ao título que nós mostrávamos no Contra Histórias, mas a todo o texto eh, associado à própria notícia. E depois o que nós fazemos é dar a possibilidade ao utilizador de navegar no tempo, portanto avançamos, Agora já estamos aqui em 2012 e mostramos informação relativa àquele período de tempo, portanto, a informação que nós consideramos, que nós não, que o sistema, o IEAC, de forma automática, nós não temos qualquer tipo de intervenção, um, que considera mais relevante. Portanto, aqui alguns pontos importantes. Carvalho da Silva, uh, depois temos aqui Cavaco que garante ao Obama que Portugal vai cumprir acordo com a Troika, Passos Coelho, uh, referência também a Vitor, Vitor Gaspar, entretanto já estamos no consulado uh, do governo do PSD, daí referência ao anterior primeiro-ministro ao Passos Coelho e ao ministro das Finanças, o Vitor Gaspar, e entretanto temos aqui outras pessoas, uh, Jerónimo de, de Sousa, que ainda hoje é, é o líder do, do PCP, portanto temos aqui comissário europeu, muita informação, que de alguma forma permite às pessoas viajar no tempo e ter acesso um, a informação que muito provavelmente já se perdeu na web uh, convencional. Uh, temos aqui, Bruxelas inclina-se para sanções contra Portugal e Espanha, uh, troika em Portugal para analisar contas públicas. Portanto, porquê é que o projeto se chama Conta-me Histórias? Uh, primeiro... Uh, Diria que a principal motivação foi, digamos, fazer uma homenagem aos próprios chutes e pontapés que têm uma, uma, uma música que é Contamos Histórias e nós achámos-la perfeitamente, este título perfeitamente adaptável àquilo que nós queríamos fazer, que era oferecer aos utilizadores uma história do passado, tentar contar aos utilizadores uma, uma história e é daí que decorre este, este, este, este, este nome. Portanto, como eu os dizia, há a possibilidade de, ao invés de utilizarmos uma narrativa uh, tempo, uh, horizontal, podermos ter acesso a uma apresentação dos resultados uh, vertical, é apenas uma, uma parte uh, gráfica, os mesmos resultados podem depois ser explorados através de uma nuvem de palavras que determina a correlação das palavras mais fortemente... Uh, mais fortemente, no uh, uh, um conjunto de palavras que são mais importantes. Uh, portanto, vemos aqui alguns intervenientes, na altura, durante aquele período temporal, juros de Portugal, uh, temos aqui a Angela Merkel, o Paulo Portas, uh, Paul Thompson, Troika, presidente do Eurogrupo, Jerónimo Sousa, Passos Coelho, Finanças, Comissão Europeia, e, uh, Lisboa, e Irlanda, também na altura, uh, e temos aqui a Alemanha, obviamente, até por causa de Angela Merkel. E o Contam Histórias é isto. O que nós fizemos posteriormente foi adaptar o Contam Histórias também um, a outras fontes que não o arquivo.pt. Portanto, a nossa base principal é e será sempre, continuará a ser o arquivo.pt. Uh, um, temos outras versões uh, em coleções fechadas. Portanto, já chegamos a experimentar isto em cima de posts do, do Facebook, noutro tipo de coleções um, ao nível de inglês, Uh, e portanto, neste caso aqui em concreto, uh, o que nós temos é uma pesquisa sobre o Barack Obama numa coleção que, que, que nós temos. É, é importante referir que o facto do IEIC, que é o principal interveniente no nosso algoritmo, ser maioritariamente independente da língua, ou seja, é facilmente adaptável a outras línguas, permite a adaptação em consequência... Do Contamos Histórias também outras línguas que não o, o português. Portanto, é, é algo relativamente simples de, de, de fazer. Mais informações acerca do Contamos Histórias. Nós tivemos um paper em 2019 no SIR, a breve trecho, o Daniel até poderá falar disso, que foi o, é o principal promotor de um livro que estará para ser editado ainda, presumo eu, em este ano, ainda em 2020, vamos ter também um capítulo do um livro que detalha um, o, o processo do, do, do Contamo Históricos. Um, recentemente, e um pouco por causa do, do Covid, uh, fiz, tive a curiosidade de fazer umas análises usando o histórico Históricos. Um, e é, o que vos tenho para dizer é que, em, em função de algo que já vos transmiti anteriormente, é que se forem fazer uma pesquisa por covid 2019 ou coronavírus, no contamos Histórias não vão obter resultados relevantes, em função de o Arquivo.pt, pela sua política, ainda não ter disponibilizado, em termos públicos, os resultados que, colete, que, que está presentemente a coletar. Falo-á, -a, a Daniela obviamente é a pessoa indicada para falar nisso, provavelmente no final do ano ou no princípio do, do próximo ano, e portanto não é possível fazer pesquisas do covid 2019. Então andei à procura de pesquisas que fossem relacionadas com este problema. Então fiz, uma, uma, fiz, fiz duas pesquisas, esta primeira aqui é que eu aqui vos trago uma pesquisa sobre o MERS, que foi um surto detectado em 2012, mas que apenas em 2015 foi objeto de ampla cobertura noticiosa, o registro das primeiras ocorrências na Coreia do Sul, daí o facto de termos aqui como primeira notícia relevante uh, o ano de 2015. Depois, se observarem aqui nos resultados, a linha temporal mostra um pouco a semelhança do que, se faz, uh, do que a comunicação social faz no dia de hoje, sim, porque estamos a falar de... Notícias, portanto, isto é o retrato da comunicação social na altura acerca do tópico, Merge. Portanto, basicamente, o que nós podemos aqui observar são algumas coincidências com aquilo que se passa no dia de hoje sobre a forma como a comunicação social nos mídias cobrem este tipo de notícias. Portanto, eu observo aqui de uma forma bastante curiosa que os, os mídias têm esta tendência para, numa fase inicial, referirem-se ao número de mortes e ao crescendo do número de mortes acerca de um determinado setor. Portanto, só para cinco Coreia do Sul regista sexta vítima mortal coronavírus merge causa sétima vítima mortal na Coreia do Sul portanto, e depois temos mais uma série de notícias uh, relativamente a esse uh, a, a, a esse facto. Um, depois, temos de ver ainda aqui várias dimensões também da intervenção da OMS, da Organização Mundial de Saúde, tal e qual como acontece no, no dia de hoje. Desde logo a preocupação com, com o vírus. Há aqui um tópico que é síndrome respiratória do Médio Oriente. É a nova preocupação da OMS. Estamos a falar provavelmente aqui no ano... 2015, mas uma situação bastante curiosa que é a recusa em declarar emergência sanitária mundial devido ao vírus MERS, que é algo que, que nos inícios desta crise, porque todos nós estamos a atravessar, a OMS numa fase inicial também se recusou a declarar como, como a pandemia. E mesmo, outro aspecto interessante, a sugestão da proibição de viagens. Portanto, se nós formos ver aqui, uh... Tinha aqui um resultado que se referia. Olha, temos aqui: China reduz voos para a Coreia do Sul devido ao coronavírus. E a OMS aconselha a Coreia do Sul a proibir viagens de potenciais infectados com coronavírus, MERS, que é algo que também ouvimos no, nos dias de hoje. E a narrativa que aqui trago termina com três apontamentos que eu acho que são interessantes e que de alguma forma estão em linha com aquilo que se projeta hoje também no, no nosso país para, para o futuro. Primeiro, no nosso país a, a nível mundial, e referências em investimentos, portanto a parte económica, Coreia do Sul um investe 2 mil milhões para atenuar efeitos do, do, do MERS, um, depois, morreu o último infectado com meros na Coreia do Sul, é algo por todos nós ansiamos no caso do Covid-2019, ver uma notícia que um, de alguma forma indique que foi o final de o tudo. Final eu, eu acho este título bastante um, curioso. Um, e, e finalmente podem observar aqui no último, no último título: Camelos podem ser a fonte do vírus MERS. Portanto, onde antes havia Camelos, hoje, ou pelo menos dizia-se no início, poderá ter havido morcegos ou mesmo pangolins. Portanto, este tipo de análise um, eu acho que é útil para o conhecimento de todos, inclusive, e acima de tudo também para os próprios uh, jornalistas quando vão escrever uh, informação, mas para o próprio comum, para os estudantes que têm que um, obter informação, mas para um dos utilizadores do Contamos Histórias, que quer fazer paralelismos com aquilo que aconteceu no passado e de alguma forma entender aquilo que aconteceu no, no passado. Nós aprendemos muito com a história, as pessoas às vezes esquecem-se esquecem disso. O segundo exemplo que eu aqui vos trago tem a ver com a Síndrome Respiratória do Médio Oriente, é a mesma coisa que o, que o, que o MERS, mas dito de outra forma, portanto é uma... É uma Uh, é uma pesquisa que vai retornar resultados relativamente similares. Uh, vamos ver aqui alguns resultados interessantes. Portanto, identificados anticorpos contra coronavírus da síndrome respiratória do Médio Oriente. Uh, eu acho isso bastante interessante. Cientistas anunciam um composto que combate coronavírus, como é o, o do MERS. E depois vemos também algo uh, que tem a ver com a evolução do próprio coronavírus na, nos Estados Unidos. Portanto, Presidente da Coreia do Sul cancela a visita aos Estados Unidos devido ao surto do coronavírus, portanto aqui, também aqui houve uma importação por parte do coronavírus uh, na altura, uma importação que decorreu uh, uh, da, da, da Coreia do, do Sul uh, e obviamente preo... isto demonstra também uma preocupação em conter o vírus, tal como, como hoje aconteceu um cancelamento da viagem aos, aos Estados Unidos. E tal como hoje, também em 2015, se assistiu a um crescimento das compras online, pelo menos, os mídias na altura reportam uh, exatamente esse, uh, esse, esse fator, está aqui um resultado onde se refere a uh, alguns por aqui, agora não estou a encontrar, havia aqui um resultado onde, onde se referia num um aumento uh, proporcional uh, ao facto das pessoas terem ficado em quarentena ao, à, à compra de, que terá levado à compra de maiores produtos em termos um, online depois aqui uma referência também ao turismo turismo da Coreia do Sul afetado por síndrome respiratória do, do Médio Oriente e havia aqui uma referência também um, à nossa DGS, exatamente DGS renova recomendações sobre o coronavírus do Médio Oriente, que é algo com que obviamente nós hoje em dia, e infelizmente, estamos um, bastante, uh, uh, bastante habituados. Na altura, eu diria, nós olhamos para trás e vemos estas notícias, poucos de nós imaginavam como é óbvio passar por uma situação similar àquela que estamos uh, a viver. Este era o grande sumo que eu vos queria trazer aqui sobre o, o conta Histórias. Eu vou terminar apenas fazendo aqui, deixando uns slides relativamente a alguns daqueles que são os nossos contributos também para a comunidade científica. Alguns destes projetos foram uh, financiados por, por fundos, alguns destes fundos nacionais, fundos europeus e, portanto, nós temos por hábito retornar para a comunidade uh, científica os nossos projetos, portanto, o software que desenvolvemos... Uh, de uma forma gratuita, na linha, por exemplo, daquilo que o Arquivo.pt uh, uh, fazia. Portanto, eu vou-vos deixar aqui algumas uh, referências e dizer-vos, então, o conta Histórias nós temos, uh, para aqueles que querem trabalhar programaticamente com eles, portanto, em termos de programação, temos não só uma API, mas também o próprio Package, portanto, isto está disponível para a comunidade uh, científica e esta é a tal API, recentemente... Recentemente, não, já, já tem um ano, uns alunos meus do, do Politécnico tomaram de um, desafios para lançarem uma versão um, do, do Contando Histórias um, online um, no, no Google Play. Um, agradecer também ao, ao Daniel, que na altura deu importantes sugestões para este item. E como do Contamos Histórias faz parte também o EA, que é uma parte bastante importante, deixo-vos aqui também a referência ao facto de disponibilizarmos o, o package para o EA, que permite, uh, que permite às pessoas trabalharem programaticamente com o EA, a API, e também aqui uh, temos uma versão do EA que, uh, no, no Google Play. Portanto, para terminar, eu, eu dizia queria mostrar o só que, que é o Contamos Histórias. Portanto, no Contamos Histórias, o que é que nós propomos às pessoas? Um portal online, como já tivemos a oportunidade de ver, que oferece ao utilizador a possibilidade de analisar um qualquer tópico ao longo do tempo. Isto é um ambiente de pesquisa sem qualquer tipo de restrições. Portanto, nós consideramos aqui um universo de 24 fontes noticiosas. É importante notar que, ao, a partir do momento em que nós oferecemos esta solução à comunidade científica, ela pode. Basear as suas pesquisas no conjunto de notícias, que muito bem entender, pode inclusive ser notícias de âmbito local, é importante ter a noção que quando se vai fazer uma pesquisa no conta Histórias, estamos a fazer uma pesquisa eh, em cima de fontes noticiosas eh, nacionais. E como tal, não vale a pena, por exemplo, perguntarem eh, so informações eh, que, que obviamente não tiveram cobertura jornalística. Uh, os utilizadores têm a possibilidade de filtrar resultados por data ou por fonte de notícias têm diferentes formas de exploração dos dados eu mostrei-vos uh, as timelines mas também uh, a própria nuvem Portanto, nós consideramos que isto na altura foi uma, uma solução inovadora que detecta não só os títulos mais importantes mas também os períodos de tempo mais relevantes estou uh, mesmo a terminar em função uh, de termos ganho na altura o prémio do arquivo.pt uh, acabámos por ter Uh, por, por dar algumas entrevistas e uma das coisas interessantes que, que nos perguntavam eu recordo-me de uma vez termos ido à TSF e, e o jornalista perguntava um, um pouco com, com a sua graça e com brincadeira uh, se isto iria um, acabar com o trabalho dele portanto ele na verdade perguntou-nos duas coisas interessantes uma era se contamos histórias era igual uh, ao Google e não é de facto portanto, a menos que, o Google, uh, que a Google invente o Google Timeline o Google uh, não tem nenhum produto deste e, portanto, o Contamos Histórias não é uh, similar uh, ao Google. A Google, maioritariamente, destina-se a devolver a resultados que nós temos para hábito dizer que são bastante recentes. O Contamos Histórias, fazendo uso dos dados do arquivo.pt, olha para o passado. A segunda questão era se, este, se esta situação iria acabar com, com, com o trabalho dos jornalistas, na brincadeira disse-lhe claro, mas obviamente não vai, uh, vai ajudar obviamente os jornalistas no trabalho e da próxima vez que um jornalista tiver que preparar, que se preparar, por exemplo, para uma entrevista ou fazer fact-checking de alguma notícia, se se lembrar do conta Histórias, estará por certo uh, uh, a ser beneficiário de um conjunto de informação que provavelmente uh, uh, possa uh, desconhecer. Portanto, muito obrigado pela vossa atenção, Eu espero não ter tomado muito do vosso tempo e espero também que tenham gostado da apresentação. E julgo que agora a palavra é para o Ricardo e o Daniel, correto? Sim, muito obrigado, Ricardo.